Olha pessoal, a gente está levando o brinho para casa. Ela estava aqui internada no mascotes. O melhor hospital veterinário de Natal. E agora ela vai para casa, ela está super bem. Olha só. Pois é, pessoal. Olha aí onde ela vai levar. E a gente está muito feliz com o atendimento. Atendimento ótimo. Tratamento de primeira. E a nossa abrinha vai pra casa. Pois é isso, pessoal. Até mais.